Olá! Tudo bem? Antes peço que se inscrevam no canal e curtem o vídeo. Quer saber o segredo dos top afiliados para gerar vendas todos os dias? Saiba como montar um negócio online com blog e deixar no piloto automático gerando contatos e vendas, enquanto você cuida da sua vida. Como criar um blog e vender todos os dias? Foi apenas um blog, que me gerou lucros suficientes, para largar meu emprego, e pedir à esposa que largasse o dela também. Colocar meu filho em escola particular. Alugar uma casa maior e individual com garagem. Comprar um carro semi novo. E agora, nesse curso, o pré Zero, estou ensinando minhas, técnicas de vendas com blog onde você poderá aprender tudo que eu fiz e ainda faço para gerar vendas como afiliado através de um blog escrevendo sobre coisas que amo e ajudando centenas de pessoas todos os dias com meus artigos veja o conteúdo que você vai encontrar no curso módulo 1 criação do blog otimizado nesse primeiro módulo você vai aprender a criar um blog otimizado e pronto para postar artigos e começar a posicionar no google Introdução. Registrar domínio. Hospedagem. Adicionar os DMS. Instalação automática. Instalação manual. Configuração inicial do WordPress. Instalando plugins. Plugin Google Analytics. Plugin Yoast SEO. Configuração Google XML Sitemaps. Plugin W3 Total Cache. Plugin Pretty Link. Instalando o tema Conversion WP, adicionando categorias, inserido menus, adicionando e ajustando widgets, formulário de contato, página sobre, termos de uso, política de privacidade, formulário de captura, conclusão. Módulo 2. Vendas com blogs. Aqui eu passo todas as minhas técnicas para vender com blog, somente aquelas que funcionam e trazem resultados para você. Introdução. Escolhendo o produto certo. Usando a isca no blog. Técnicas de promover com banner. Técnicas de promover com page blank. Técnicas de promover com artigos. Falou app de vendas. Falou app de conteúdo. Técnicas de promover com recompensa. Conhecendo o relo bar. Técnicas de promover com pop-ups. Formas de capturar contatos. Capturar contatos, barra. Capturar contatos, artigos. Capturar contatos, comentários. Módulo 3. Tráfego garantido. Nunca mais você vai reclamar de falta de visitas no seu blog vou te ensinar passo a passo a técnica fácil de escrever artigos que ficam na primeira página do google sem precisar ficar vendo um monte de ferramentas e com garantia de que funciona e traz muitas visitas para você porque eu mesmo vou aplicar essa técnica no meu blog enquanto mostro pra você como se faz introdução entendendo o público investigação de palavra chave pauta de conteúdo Investigação Grupo de Palavra-Chave Investigação de Palavra-Chave 2 Conteúdo de Valor Parte 1 um. Conteúdo de Valor Parte 2 Conteúdo de Valor Parte 3 Conteúdo de Valor Parte 4 Plano de Publicação dos Artigos Criando a Resenha Escrevendo o Artigo Otimizando o Artigo Analisando Resultados no Analytics Acesso vitalício do curso Wordpress Zero. Ao realizar a sua matrícula no curso WP 0 você terá o acesso imediato e total ao conteúdo do curso, 100% disponível para começar a estudar ainda hoje. O melhor conteúdo para você. Garantia total do seu aprendizado. Esse é um treinamento de alta qualidade, ministrado pelo Manassés Moraes, que é reconhecido por ter a melhor explicação em suas videoaulas e palestras. Alunos de todas as idades e todos os níveis conseguem compreender muito bem o que ele ensina. Acesso a comunidade exclusiva de alunos no WhatsApp e no Facebook. No curso WP0 você terá o acesso a comunidades exclusiva de alunos no WhatsApp e no Facebook, onde centenas de alunos que já estão ganhando dinheiro neste mercado estão trocando informações, experiências e ajudando quem está começando. Mega suporte completo sempre disponível por WhatsApp e e-mail. Em nenhum momento você se sentirá perdido, pois terá nosso suporte total pelo WhatsApp e também por e-mail. Conte com nossa atendente para lhe ajudar e auxiliar em qualquer momento. Atualização continua do curso. Esse treinamento em especial será atualizado constantemente, o que garante que o conteúdo que você irá aprender está sempre fresquinho e com novas aulas chegando sempre que surgem novas técnicas para serem aplicadas. Isso também significa que o valor do curso pode aumentar a qualquer momento. Responda e veja se é isso que você precisa, tudo o que você queria era aprender uma forma séria e honesta de ganhar dinheiro na internet? Você rodou a internet inteira atrás de respostas mas só encontrou formas fraudulentas, enroladas e desonestas de fonte de renda. Viu alguns serviços gratuitos que dizem te fazer ganhar dinheiro, mas é a super longo prazo e não vai ajudar em nada no seu orçamento. Nunca ganhou dinheiro com blog, mas já ouviu falar que é super lucrativo e gostaria de começar a ganhar. Possui vários projetos iniciados na internet, mas nenhum deles está do jeito que gostaria. Já tem blog na internet com conteúdo e tudo mais, porém, não consegue vender. Você precisa de um curso que não enrole e conte logo tudo que é feito para vender com blog? Atenção, aproveite o pequeno preço de apenas R$ 97,00. Esse super desconto é válido por pouco tempo, logo o preço vai voltar ao normal. Você tem garantia total de 7 dias, qualquer coisa que der errado, basta mandar um e-mail para suporte.centrenavegando.com que eu devolvo seu dinheiro, sem perguntar nada. Clique no link na descrição do vídeo e faça o seu cadastro hoje mesmo.